Então como que você vai fazer aí os 24 acordes? Qual é a dica? Ah, eu vou ter que é, ler muito, gravar na memória os desenhos, as formas. Não, simples, vou te dar uma dica top, hein? Essa aqui, quando eu falo para os alunos, geralmente que já tocam alguma coisa, o pessoal fica que pressionar. Poxa, Puxa, eu perdi tanto tempo, meses, e não sabia disso. Então vou te poupar meses de treinos de acordes e de gravar desenhos de folhinha. Vou te poupar isso. A fórmula é a seguinte, 4, 3, para acordes maiores. O que seria isso? 4 teclas mais 3 teclas. Qualquer acorde que você quiser fazer maior, essa é a fórmula. Exemplo, quero fazer um Dó maior, como que eu vou fazer? Sei que aqui é o Dó, certo? Então eu aperto o Dó, vou contar 4 teclas, 1, 2, 3, 4, porque as pretas também contam, Beleza, já achei minha outra nota. Agora vou contar três. Um, dois, três. Vou fazer o um acorde. Posição preferencial, dedo um, três e cinco, os ímpares, tá? Do jeito como está aqui, ó. Se eu colocar os dedos em todas as teclas, só os ímpares que eu vou usar. Um, três, cinco. Então, olha só. Fiz o um acorde de Dó maior seguindo a regra. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Dó maior, fácil, né? Então vamos lá, vamos pegar aí um outro acorde. Ah, Fá, também tá facinho, é o mesmo desenho de Dó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ali, Fá. Beleza? Mas tem desenhos diferentes, então vamos lá. Ah, vamos fazer um Mi, vamos lá. Perto no Mi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Olha lá, Mi maior, tá? Beleza? Isso para qualquer acorde, gente, para qualquer acorde. Vamos pegar aí um Si, que é um desenho diferente. Vamos lá, Si. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Vou fazer o desenho, lá. Um, três, cinco. Beleza? Ah, mas e se eu pegar um acorde sustenido, bemol, opa? Como é que eu faço? Simples. Mesmo procedimento. Vamos fazer um Dó sustenido para você entender. Dó sustenido, beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro um, dois, três, agora é só juntar olha lá, fechou? ah, e se eu pegar aí um lá bemol, vou te pegar agora lá bemol, o que seria um lá bemol? é um lá bemol, para trás, certo? se fosse um lá sustenido, seria na tecla da frente sentido direita, tá bom? olha lá, subindo, tá? indo para o agudo, para mais fino quando é bemol, eu vou descendo, mais grave então, lá bemol seria essa nota Tá? Então, beleza, olha lá. O que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, certo? E 1, 2, 3. Olha lá. Vamos fazer aqui. 1, 3, 5. Olha lá. Beleza? Facinho, né? Tá. E agora, quais são os acordes menores? Qual é a fórmula? É o contrário. Que se para o maior é 43, porque o 4 é maior que o 3, então, para a fórmula dos menores, é o contrário. 34, porque o 3 é menor que o 4, beleza? Vamos lá, olha só, que bacana, ó. Dó menor, vamos lá? Dó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vou colocar os dedos. Dó menor. Aí, show, hein? Ah, vamos pegar aí um Mi menor. Mi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah lá, é Mi menor. Isso funciona para qualquer acorde, tá? Vou pegar você então, vamos fazer um Fá sustenido menor. Olha que legal. Fá sustenido é a tecla preta, tá? Da frente, sustenido. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Ah, viu só que bacana? Então, com essa regrinha, gente, vocês vão conseguir fazer todos os acordes maiores, menores, sustenido, bemol sem problemas, tá? Não vai precisar mais de folhinha, pode rasgar, jogar fora, porque a partir de agora você já sabe fazer todos os acordes, porque eu dei uma dica legal para você, tá bom? Então, com isso você consegue tocar aí qualquer música, de maneira simples, tá? Vai lá baixar do Cifra Club e tal, baixou a música, pegou lá direitinho, o acorde tal, tal, pá, você vai tocando, vai fazendo os acordes e fechou, tá? Pra trabalhar com baixo é simples, se você fizer um acorde igual aqui, Baixo em Dó, lá, fazer um acorde de aqui, baixo em Fá e assim vai, tá bom? Mas vamos deixar essas dicas para é, um outro vídeo, beleza? Tá? Aí eu posso falar sobre inversões, algumas outras coisas, mas enfim, o que eu queria passar para vocês foi isso, é, espero que vocês tenham gostado, acredito que vocês gostaram, porque, olha, esse tipo de dica não é qualquer um que dá não, viu?